Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mariane Anjos aqui. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o Fashion Week que aconteceu lá em Nova York. Eu vou te mostrar os looks que dá para se utilizar no dia a dia e em outras ocasiões. Porque já que sabemos que a maioria das roupas do Fashion Week não dá para se utilizar no nosso dia a dia, não. Por serem... Ah, como que eu vou dizer? Horríveis, estranhas... Ah, pronto, falei. Vamos nessa? O que eu mais gostei no desfile de Pamela Holland foi que começou com três looks magníficos e que fizeram uma composição harmônica entre si. O primeiro look, em branco marfim, ele é perfeito para a festa de fim de ano e cai bem em ambiente coquetel ou familiar. O segundo look, o lilás, é para quem quer chegar arrasando no casamento. Serve para utilizar com uma bolsinha de alça fina e um salto de cor dourada. E por último, é o vestido azul royal. É para quem quer se sentir incrível em um ambiente de gala. No meu caso, eu me sentiria, viu? Principalmente se você deixar aquele like. O cenário deixa bem nítido que é filho de primavera. Com dezenas de buquês fazendo uma parede de fundo. E outros buquês espalhados pelo ambiente. Esse eu usaria em um ambiente de aniversário. Claro, eu como aniversariante. Este é inspirado em vestidos em plumados de 1930, um charme. Embora eu não tenha gostado desse vestido de noiva, achei muito interessante fechar com ele, viu? Vamos para o segundo desfile, a da Veronica Beard. Vamos começar com esse look, que é chique sem exagero. O que mais me chamou a atenção foi o blazer. Um look, meio estação, uma combinação com cropped e um cachecol. Nossa! É uma roupa perfeita, perfeita. Depois, eu vou fazer um vídeo falando somente sobre cachecol. Se inscreve aí para você não perder. Esse look xadrez chamou muito a minha atenção. Eu amei, porém, eu só trocaria o cropped de estrado por um liso, principalmente na cor neutra. Esse é o meu favorito dessa coleção. Um esporte fino, elegantérrimo, perfeito para várias ocasiões. E está sendo desfilado por uma coroa que vai ser eu, com 50 anos de idade. brincando. <risos> Elegância e sofisticação de uma forma bem espojada. E para fechar esse desfile, um vestido, meia estação com cachecol também. Confortável, justo ao corpo, ótimo quando queremos um look casual. Ah, é ficou uma merda. Tô com medo de fio. No próximo desfile, vamos de roupas mais ousadas e principalmente bem coloridas. Como esse primeiro look, por exemplo. Ele é confortável e, ao mesmo tempo, meigo. Ele é aquele look para não ter erro. Esse com calça roxa e camiseta lilás serve para ambientes mais formais, como ambiente de trabalho, por exemplo. Eu usaria sem nenhuma preocupação. O cropped com essa calça amarela é uma ótima opção também para a primavera. É a cor da estação e também eu amo cropped. Vamos ao último desfile, o de Caroline Herrera, um look bem despojado, as listras são o destaque da peça e com esse cinto ficou ainda bem mais estiloso um outro look é bem formal com manga bufante que o torna ainda mais sensacional uma ótima escolha para quem é moderna sem perder a serenidade viu como a manga bufante está em alta? ele consegue fazer parte de camisetas, cropped e vestidos creio que ele chegou para ficar e sem contar que esse vestido também é ótimo para essa meia estação. Esse traje, composto por um cropped. Viu como eu amo cropped? Junto com essa calça colada ao corpo. Ai, que tudo! Bem, esses foram os desfiles que eu vi no Fashion Week com os looks que me chamaram muita atenção. Comenta aqui qual foi o look que você mais gostou e vamos conversar sobre ele no outro vídeo. Eu vou amar continuar essa conversa com você. Moda é cultura? Moda é arte e moda é o seu estilo. Até o próximo vídeo.